Entretenimento O empoderamento feminino Entrevistas e bate-papo Começa agora o programa Mulheres Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao Ondoeste 103 multiplataforma. Eu sou a Marisol e, a partir de agora, está no ar o programa Mulheres. Então, você já sabe, né? Esse é o espaço em que eu recebo mulheres maravilhosas, inspiradoras, donas da sua vida e de si, para vir aqui e contar um pouquinho da história delas para vocês. Hoje, eu tô com uma gatíssima aqui, Aline Xavier. Muito bom dia! Bom dia, Marisol! Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz, lisonjeada, porque eu faço parte do né, início da Onda Oeste, que eu trabalhei com Tatá, com o Edgar, e estou muito feliz de estar aqui. Imagina, Aline, é o seguinte, a gente vai conversar sobre isso, viu? Sobre a sua, o seu começo aqui na Onda Oeste, né? Eu fiquei sabendo hoje, pessoal, que ela trabalhou logo no comecinho aqui da rádio, conhece todo mundo e agora tá de volta, veio visitar a gente hoje pra falar sobre outros assuntos, né? Sim, vamos falar sobre a moda circular, né? Que eu estou trabalhando com isso agora. É isso mesmo, viu? Então é o seguinte, você sabe o que é a economia circular, a moda circular? Então você vai ficar sabendo agora. Aline, você é daqui de Piuí mesmo? Só para o pessoal, porque a gente tem muita gente que é de fora que talvez não te conheça, então eu quero saber um pouquinho da sua vida. Você é daqui de Piuí? Sim, sou de Piuí, nasci aqui, moro aqui. Sou de família. Meu avô tinha padaria antigamente, José de Souza, que muita gente conhece ele aqui, né? E trabalho agora só nesse ramo de moda circular mesmo, que eu tô aqui. E como que surgiu essa ideia da moda circular? Você sempre gostou de moda? Ou foi alguma coisa assim que aconteceu, você descobriu em você? Marisol, eu falo que não foi algo que foi planejado. O é, um ano passado eu resolvi desapegar de peças minhas. Então, coloquei tudo, criei a página do Instagram... E do nada o negócio desde então fez assim, todo mundo interessando, querendo saber como é que é, pessoas querendo comprar, é, e assim, eu fico lisonjeada de ver as pessoas é, entendendo sobre o assunto, o que é a moda circular, é você comprar uma peça que foi usada uma vez, e, ou não foi usada, que para não, como que eu falo, não descartar a peça. Colocar em uso de novo, é esse o intuito da moda circular. Fazer a roupa girar, criar novas histórias. É verdade, a gente tem que pensar também que você reutilizando uma roupa, você tira todo aquele processo da fabricação, né? Que é mão de obra, você, você acaba também com muitos poluentes que acontece o meio ambiente. Então, assim, é uma, é uma maneira que hoje em dia está muito em alta, não é? Sim, eu falo que a moda circular... Ela não é uma promessa, ela não é uma tendência, ela é a realidade hoje. No, no país, no mundo, no Brasil, acho que agora que está começando o pessoal a adaptar com isso. Aline, conta pra gente, como que começou essa sua atividade? Você já tinha algum interesse em moda? Pensou já em trabalhar com isso alguma vez na sua vida? Ou simplesmente aconteceu? É, eu sempre gostei, Marisol, de me vestir bem, comportada, elegante, isso é meu. É, eu confesso que não, não é algo que eu criei, tipo assim, vou fazer isso. Não, surgiu. E assim, como que eu posso te dizer? Eu era leiga sobre o assunto de moda circular. Não sabia nada. Tanto que eu sou uma pessoa que lê muito, então eu resolvi pesquisar mais sobre a moda circular, o mercado seco rende, né? que está em alta, se você for pesquisar nas plataformas digitais, o que mais tem é loja de seco-hand, mercado segunda mão. Que o meu foco não é um brechó, que a diferença seco-hand é com brechó, vou aproveitar a brecha para falar. Que é bolsa de luxo, roupa de marca, que tipo foi usado uma vez, está novinha, ou nunca foi usado, a pessoa comprou, mas na hora, depois, não, não entendeu? Esse é meu foco. Bom, eu sou uma pessoa que faço muito isso, né? Porque eu sempre compro roupa e falo assim, não, tá apertadinha, mas eu vou emagrecer uns 3 quilinhos, vai ficar ótimo. E quando vê, tô lá com uma roupa com etiqueta. Né, em casa, e a gente não tem o que fazer. Então, agora você já sabe que existe esse tipo de mercado. Mas sabe o que eu queria saber mesmo? Como que foi sua primeira ideia, por exemplo? Ah, eu estava deitada na minha cama um dia na pandemia, eu falei, ah, vou desapegar dessa blusa e vou vender para alguém. Ou eu vou colocar na internet para ver se alguém quer. Como que foi esse estalo, assim, que deu em você? Eu, foi assim, tipo... Sabe quando você quer evoluir o seu interior? Eu tava querendo isso, sabe? Eu falei assim, nossa, eu tô precisando... De... É desapegar mesmo. Eu olhava guardar roupa, tinha um vestido que eu usei uma vez. Tava só guardado. Falei assim, não, vou desfazer, vou botar pra circular mesmo. E foi uma coisa tão gostosa, Marisol, que eu sinto, assim, a energia gostosa fluindo na minha vida. O ano passado, foi vendido um bilhão de peças no mercado secorrente, no mundo ou seja esse um bilhão de peças ganharam novas vidas é, circulando né e Vai acha é e eu acredito que é um mercado que já está aí mesmo as pessoas estão conscientes e isso é muito bom ver as pessoas fazendo isso é, pensando no meio ambiente né é verdade antigamente assim não tão antigamente mas as pessoas tinham a mania de acumular né, de comprar, de consumir muito. E agora, as pessoas... É, eu queria até falar sobre isso. O desapego, ele é difícil? Ah, no início foi. Tanto que eu, eu tenho... meu hábito que eu tenho é de comprar livros. Eu sempre compro livros. Tanto que eu tenho, assim, uns cinco livros que já estão tá ali para me começar a ler. Isso eu herdei do meu avô, viu? Meu avô era um leitura. Então... No início que eu fui, falei gente, assim, eu vou, vou colocar uns livros também para desapegar. Eu falei assim, e, e eu sou apegada um pouco neles ainda, em alguns autores, sabe? Que eu não consegui, é difícil, não é fácil. Agora roupa, para mim não, roupa foi fácil, foi bem tranquilo colocar. E ver outras pessoas usando, é muito gostoso. Que coisa maravilhosa, você poder, né? Agora eu queria saber... Quem ficar interessado, por exemplo, nas suas peças, nas coisas que você já tem hoje em dia, como eu faço para te achar? É, eu tenho, crio o um Instagram, né? Desapego Aline Xavier. E no Aline momento, com Y. Com Y e um X, né? Xavier. No momento, eu, a minha empresa está no papel ainda, vai começar a sair agora, né? tenho o intuito de criar site, que a, o meu objetivo é vender online. Porque as pessoas, as pessoas que compram no Second Range, elas dão um valor, sabe, Marisol? Elas veem que é uma peça que não está no mercado mais, ou edição limitada, tanto que eu tinha no desapego um óculos da Dolce Gabbana, que foi feito uma edição especial. Quem entende ficou doido e comprou. E é muito gostoso ver as pessoas interessadas nisso. Aline, me conta uma coisa. Onde tem mercadoria de alto nível, costuma ter muita falsificação também. É, as pessoas que vão até esse second hand, por exemplo, né? Chegam até você e tal. Elas têm encontrado em alguns lugares algumas falsificações e tem como você ter uma garantia de que você está comprando uma peça original? Sim, tem, tem muito, né? questão disso é... Você pega uma peça, você consegue ver que ela é original pelo selo de autenticidade, né? A gente, eu olho tudo, passa tudo por uma curadoria para ver se é original ou não. Porque, infelizmente, esse mercado né, é complicado, né, Marisol? Então passa pelo processo de curadoria, selo de autenticidade, tem tudo certinho. Aline, você acha que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito de comprar roupa que já tenha sido usada por outra pessoa ou que já tenha sido de outra pessoa? Eu acredito que antigamente sim, mas hoje em dia com a internet as pessoas estão mais antenadas, vendo outras pessoas, tipo assim, influencers, usando, eu acho que as pessoas estão encaminhando para não ter preconceito mais. Por exemplo, em cidade de interior, vai, vamos falar aqui onde a gente está, na nossa região. Você acha, por exemplo, que as pessoas que, que estão por aqui comprariam, sairiam aqui mesmo com a roupa, sem assim ficar um pouco constrangida, falar, ai, será que o dono está me vendo? Ai, ah, eu acredito que a pessoa que vai comprar, ela já vai com o intuito de não ter preconceito. Porque se, se ela tiver preconceito, acho que ela nem, nem compraria uma peça, né? Mas eu acredito que a pessoa que compra, ela compra consciente, que está ajudando o meio ambiente, a fazer na moda circular. E eu acho que ela ficaria feliz de ver a pessoa vendo ela vestir uma roupa. E eu, Aline. eu, eu, ficaria. E eu fiquei já vendo algumas pessoas usando. Aline, como que você analisa hoje como mulher? Desde aquela menininha que ficava na padaria junto com o vô, depois a pessoa que veio trabalhou aqui na rádio como secretária, depois fez uma faculdade, né? E agora tá aí uma mulher mexendo com um, um ramo que você gosta. Como que você avalia assim, olhando de fora, como se, se você pudesse olhar de fora e avaliar essa Aline de hoje? Marisol, eu confesso que eu fico até emocionada de voltar né, a fita, assim, a Aline lá pequena, sempre admirando o meu vô, que sempre foi empreendedor, o José Souza. A Aline, que passou por muitas coisas, perdas. Hoje eu posso te dizer: o que prevalece são meus princípios e meus valores. E que é o que a gente leva, né, Marisol? O que a gente aprende, as coisas positivas. E dizer que hoje eu sou uma mulher feliz e realizada. Pessoal, que delícia essa conversa que a gente está tendo hoje. Eu espero que vocês estejam gostando também. Chegou a hora da gente escutar música e daqui a pouquinho a gente volta. <música> De volta com o nosso programa Mulheres, essa é a Onda Oeste 100,3 multiplataforma. E hoje nós estamos recebendo aqui a Aline Xavier. Aline, eu quero saber um pouquinho sobre a sua vida. Vamos falar de você. Quando você começou a trabalhar aqui na rádio, quantos anos você tinha e como foi sua experiência? Trabalhar na rádio aqui foi em 2009, foi meu primeiro trabalho com o Tatá. Nossa, foi muito... Eu falo que eu não esqueço os ensinamentos que eu tive com ele. Porque o Tata era uma pessoa que chegava espiritualizada, né? Eu lembro uma vez que eu tava na mesa aqui, ele chegou do nada e falou assim pra mim assim, Aline, pra você conhecer uma pessoa, basta você abrir a gaveta dela. E abriu a minha, a sorte que a minha tava arrumada. <risos> Porque senão... Ai, mas uma experiência muito gostosa com a equipe, com todos. E eu ter vindo aqui hoje, eu fiquei até emocionada de ver como que a Onda Oeste já tá, né? Cresceu tanto uma coisa que estava começando na época, teste de antena, não tinha nem propaganda, era só música tocando e hoje está aí né esse sucesso é muito gostoso saber que eu fiz parte no começo, viu? É muito bom, eu estou sabendo também, você faz parte da vida de muitas pessoas, tendo em vista que seu vó era dono da padaria, né, gente? Sim. Todo mundo passava por lá. E como que era o esquema que você estava me contando de poder comer as guloseimas só no final de semana? Ah, sim. Eu cresci na padaria. Meu avô Zé Souza tinha padaria na Santo Antônio. E minha mãe e meu pai sempre trabalhou. meus tios também. Então ela tinha uma regra, eu falei que eu devo a minha mãe de eu ser correta em alimentação, tudo, porque ela falava assim, Arine, ah, só dia de sábado, se você quiser tomar um refrigerante, comer alguma coisinha, não pode mexer na vitrine, tanto que eu não mexia, é aquela época assim, nossa, né, nossa bagagem, o respeito com os mais velhos, né Marisol, e eu vejo que as pessoas estão perdendo isso. E, graças a Deus, essa bagagem eu tenho comigo. E é muito bom você falar eu relembrando aqui. Pois é, eu fico imaginando aqui, sem nem te conhecer, sem saber como é que era, eu imagino as suas lembranças, porque você devia ser pequenininha, né? Sim, eu tinha cinco anos na época. Olha só, você vê. E cresci na padaria e eu vejo, assim, a questão que eu tô te falando, que eu devo à minha mãe essa disciplina, hoje eu sou uma, uma pessoa disciplinada, que eu sou atleta, eu pratico corrida tanto que a corrida sempre me ajudou muito e eu falo assim, a questão da moda voltando na moda, que eu estou incentivando as pessoas eu sempre tive isso de incentivar no esporte, na corrida que quando eu comecei a correr na hora que eu vi as pessoas correndo em fio, eu falei oh, que bacana, ver as pessoas, um puxa o outro né? é incrível, isso é muito gostoso é verdade, inclusive vamos dar um beijo para o Guilherme ah, o Guilherme. Guilherme, pega no pé dela, viu? Na academia, pra ela ficar firme. Aproveita e manda um beijo pra mamãe também. <risos> ah, mãe Nésia, minha mãe querida. É, fala que minha mãe é... ela é uma guerreira, viu, Bori <risos> Se você conversar com ela assim, você vê a luz dela, o um sorriso no rosto. Mãe, te amo. Meu pai também, que eu devo a ele a ser atleta também, que ele... Você já deve ter visto uma pessoa caminhando que vai treva-treva todo dia, de manhã cedo. É ele. Beijo, pai. Ai, que coisa maravilhosa. Me conta uma coisa. Você está falando que você é muito de incentivar as pessoas. Você recebe incentivo também? Ai, só de falar da base familiar, né? Que Eu sempre é, admirava meu avô, o jeito dele. Porque ele era uma pessoa, assim, o José Souza, que ele chegava no lugar, bastava ele dar uma olhada, assim, pra você, que você já sabia, tipo, opa. E eu sempre admirei ele nos livros, Marisol, que eu era petitinha, chegava no quarto, via que é tanto de livro na cama, e falava assim, nossa, eu ainda vou ser sim. Demorei, mas agora eu sou, de leitura, viu? Depois de grande, que eu peguei o hábito da leitura. Que coisa maravilhosa. E aí eu fiquei sabendo também que você já chegou a ser capa de revista. Oh, eu sim. A primeira capa topo na época, nossa, o Jonathan estava lembrando a gente aqui, né, Jonathan? <risos> Foi muito legal, Eu lembro o Eder, topo na cidade, assim aquela época que não tinha é, rede social, né? A revista era, e era, foi muito gostoso na época fazer parte da capa da Topo Então, eu fiquei sabendo que no começo era um portal, né? Aqueles que a gente vai em festa e tira foto e depois você se achava lá. E aí virou uma revista. E você tem boas lembranças? Você me falou também que você chegou a fazer teste e tal. Você tinha um pouco dessa veia artística? Você tinha vontade? Os cursos que eu fiz para na época de 15 anos na cidade, aquela é ah, quero ser modelo, tudo Aí veio a capa de revista Fiz curso em Belo Horizonte O Júlio César Ele foi professor da Gisele Bint Na época ele, ele deu aula pra ela Eu lembro que ele, ele era muito bravo, sabe? Assim Tipo assim, não dava muita brecha E como se comportar Naquela época, eu não usei esse curso Eu falo que eu tô usando hoje para trabalhar na rede social E eu tenho isso comigo o se comportar é meu, sabe? O vestir... É... Não é que eu sigo moda. Eu nunca fui te seguir moda. Tipo assim, ah, tá usando aquilo ali, eu vou usar. Não, é eu gosto, tá legal comigo, eu uso. Acho que moda é isso. Você tem que se sentir bem. Todo mundo fala que a moda é uma expressão, é uma maneira de se expressar, né? E a gente consegue mesmo saber um pouco da personalidade da pessoa quando você olha para ela. Você sabe quando a pessoa é um pouco mais clássica, quando ela é um pouco mais despojada e tudo mais de olhar para ela. Você gostava de moda sempre? Você era aquela, aquela adolescente que comprava a revista Capricho para ver o que estava, que estava todo mundo ouvindo, usando? Ou isso assim foi surgindo na sua vida. Eu sempre gostei, é, mas assim capricho não. Você acredita que eu sempre comprei revista Vogue? Olha só. Olha que chique. É de moda. Sempre admirava ver as pessoas bem vestidas, né, aquelas fotos de cafeteria, sabe? Assim viagem. Sempre gostei. Que legal. E me conta uma coisa. Você está com um projeto, né, novo para talvez abrir uma loja física? Aqui na cidade. Você já tem uma previsão de mais ou menos quando isso vai acontecer? Acredito que esse ano, viu, Marisol? tá no papel e vai sair logo, logo. Que maravilha. E aí eu quero saber também, você falou que você começou o desapego primeiro com você e depois você convidou uma amiga que também entrou nessa onda. Você acha que na vida dela, ela também sente a energia circulando mais? Esse desapego foi bom para ela também? Sim, vejo, vejo sim. Ela, tipo assim, se fosse um tempo atrás, ela também não, desapega, não desapegaria. Eu também acho que não. Eu acredito que é um processo que vai evoluindo interior mesmo nosso. Eu vejo também com ela que tá tudo está fluindo. Acho que tudo flui quando você desapega em tudo na vida, viu? Vamos lá, você trabalha com um mercado bem alto de peças, né? De luxo e tudo mais. E eu queria saber, por exemplo, como você faz para colocar o preço numa peça? Sim, é, eu pesquiso né, no site da marca para ver quanto que está o preço. E sempre é a metade do preço que eu passo para revenda. Você estava me falando, por exemplo, sobre as bolsas, né? Que hoje em dia a bolsa second hand está mais valorizada dos que, do que as que estão na loja. Por que, que isso acontece? Sim, o mercado está... as bolsas estão mais valorizadas, tipo... Ó... Você paga X numa bolsa, você vai repassar ela, ela tá valendo mais, porque não tem mais dela, talvez, na loja, entendeu? É aonde valoriza mais o produto. É a exclusividade. exclusividade. Isso é a exclusividade. Esse é o diferencial de você comprar num desapego. São peças que não estão mais nas lojas, ou são peças que não, tão, não, não tem nenhum lugar na moda. E você sabe o que é bacana de ver eu desapegar? Porque, assim, eu tenho meu estilo clássico, eu vejo que eu estou mudando o estilo de algumas pessoas estão mais bem vestidas. E é muito gostoso isso. Às vezes você... você é uma nova personalidade para a peça também, né? Às vezes a pessoa que compra tem um estilo completamente diferente de você, coloca com outras peças que talvez você não usaria e cria um estilo próprio. Sim, verdade. Influencia muito. Tá vendo onde que eu te falo que eu influencio as pessoas? Tá bom, Aline, me fala uma coisa. O acúmulo, ele tá na moda? Não, tá fora de moda. O intuito é desapegar. É isso aí, pessoal. O nosso programa passa tão rápido sempre. A gente adora estar aqui junto com vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. Aline, muitíssimo obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui, contado pra gente várias coisas sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu fiquei muito emocionada hoje. Continuo, porque eu achei muito lindo o carinho com que você fala de todos da sua família. Do exemplo que foi seu vô, o exemplo que é seu pai, o exemplo que a sua mãe é também para você isso é muito lindo da gente ver nos dias de hoje muito obrigada por esse momento eu que agradeço Marisol é, foi um prazer te conhecer é, a nossa troca de energia foi muito gostosa dá para sentir, né, te de emoção é, eu tô muito feliz e e muito obrigada pelo convite. Sucesso para você na sua nova empreitada. A aguardo lá viu para conhecer o desapego. Tá bom, com certeza eu vou. É.